Amanhã, das 17 às 21h, juntamente com minha esposa, Avelina, eu estarei realizando um workshop de proteção energética e espiritual na prática. Você poderá se inscrever até hoje às 23h59, com 50% de desconto, com todos os bônus inclusos. E nós vamos estar trazendo um conteúdo inédito, além de dicas muito especiais sobre óleos essenciais, sobre cristais de proteção, sobre banho de ervas, sobre plantas de proteção. Eu vou estar ensinando o banho de sete ervas, onde nós vamos utilizar a a ruda fêmea, nós vamos utilizar a ruda macho, nós vamos utilizar né, o poderoso alecrim e mais quatro ervas. É um banho que eu uso há muito, muitos anos e ele é extraordinário. Você vai conhecer também o poder da ametista... É, e da Cianita Azul, que é considerada a pedra do Arcanjo Miguel, uma pedra muito poderosa de proteção espiritual, e muito mais. Então, para isso, você precisa apenas comentar o workshop, se você estiver no Instagram, ou clicar diretamente no link e garantir a sua vaga. Então, você vai ter... É um arsenal de conhecimento para que você no dia a dia saiba se proteger espiritualmente e energeticamente. E na sua casa, você pode, possa em cada ambiente estar criando as melhores condições energéticas e vibracionais para que você acorde com energia alta, você durma com energia alta e você possa colher todos os benefícios no seu trabalho, na sua vida profissional e na sua vida afetiva. Aguardamos você amanhã às 17 horas. Até lá!